Amarelo, moleque, tem logo um gris natural. Ah, é natural Você tá ligado que é no sapatinho Acho que com esse gris natural só conta é fazer um clipe com o Mike Z. Eu vou fazer um clipe com o Mike Z Porque eu sou eficiente É melhor ter um amarelo do dente Do que você amarelar na minha frente oh, oh, é, é, é, é. Yeah, yeah. Realmente eu faço um clipe com o Mike Z, Sou eficiente Vai vir ouro no dente Mas vai ser literalmente oh. Sem maldade mal. Parceiro, você sabe que é no sapatinho Azulão vira amarelão, sai daqui busca uma água boa pra mim oh! Ai, meu Deus, tô te amassando Cê tá ligado que é na batida? coadjuvante na batalha, no clipe duas do... vezes na mesma vida? Não na mesma vida, você não ecoa! Eu já trouxe a água, agora traz a rima boa! Oh!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 Sei lá, num barganho, ou sei lá, olhando pra aparência Tipo me comparando a um estranho Pode crer, você aprende O meu verso é o que te surpreende Não chame algo de estranho Simplesmente porque você não entende Eu penso fora da caixa e a caixa tá dentro da minha cabeça Pode ter certeza Como um avião que caiu do céu Mas o que sobrou foi eu que sou caixa preta Você não entendeu? Por isso agora, seu talento ninguém acha Na verdade que é um tiro no pé ou na mão Hoje você perdeu pros caixa baixa oh! Essa rima é batida desde a época do filme, mano. Quando o Zé Pequeno ainda tava em vida. Sem maldade, eu não falei do cabelo, uh, o round inteiro que nada. Eu falei só uma vez do cabelo, mas é o assunto que mais tem decorada. Por isso que você falou do cabelo. E você falou que sua coroa acende. A luz, quando cê tá com medo, agora cê se rende. Você tinha medo do escuro, quando você era criança cedo. Só que agora você veio pra batalha. E é desse monstro que você vai ter medo. Que monstro? fraco que olha no espelho, e não entende que é igualzinho a mim ser humano que sangra vermelho, por isso que hoje eu te assassino, cê não entende que eu não ouço, me chame de caça-fantasma, os monstros do meu passado tão dentro do meu bolso. Esse cara é o caça-fantasma, que quando vê alguém de carne e osso não respira e fica com asma, ô meu mano, eu sou igual a você, também sangro, eu entendi o meu frio, não é quem sangra menos, é quem tem o sangue mais frio. <risos> Sangue gelado, isso que você fala pra essa gente, você não entende. Que a rima que sai do guri é a que te surpreende. Por isso eu sou como enchente, quando eu rimo sou mais anuente. Vem com seu sangue gelado que eu mato fervendo, te mostro meu freestyle quente. Oh! Então pode mostrar o freestyle quente, porque aqui já tá calor, tô acostumado igual toda essa gente. Você mostra o freestyle quente, realmente aqui é o inverno. Pode freestyle quente com sangue frio e você morre de choque térmico. Oh!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 Falou disso aí, puxa de condição, fica irritado porque perdeu pro livro zoar no gordão. Claro, Prado, claro, Prado, que eu quero ter o lugar de você. Quero que se for da sua índole, eu não sou playboy, mas o meu filho vai ser. Não. Não. Ai, me forte eu vou te derrubar, cê não vai trocar, cê deu sorte, eu tô sabendo que sua sorte foi eu errar.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 que mesmo assim você vai morrer no máximo respeito Eu não vejo o alvo, eu não tô enxergando Mas mesmo assim eu acerto a cabeça, sniper latino-americano Tem um arma no meu pescoço e no braço tem um oitão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 Então dá um tiro, bora ver, que pra cada bola que eles têm nós tem uma rima pra devolver! rima tem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 Focar em rima, eu faço tudo na prática E de tanto não aprender a contar Hoje eu faço mais grana que a minha professora de matemática <risos> Por isso mesmo A professora de português me ensinou a fazer frase E a de matemática bota potência nas bases <risos>